Você ainda tá pro outro lado, não? A gente está no final. Assim? Começa pedindo o tomate, e é depois bom. pede o pão. É Oi, você é vai botar cookie dentro? Eu vou. Querer vou. Por... Por que dentro? vou botar tudo dentro é, hoje. É, parmesão e orégano, por favor. Pode ser um parmesão com orégano de 30. 30. Isso. Qual que é a lixeira? É, carne supreme. Boa. Tem cebola caramelizada agora? Ah, então pode colocar no meu, por favor. <risos> É sério mesmo, tá? É sério? É, que é pra ele. Ele realmente queria. Do you like sweet onions, wiser? Eu gosto. Olá, sejam bem-vindos a mais um P Responde! Bem, responde feliz, todo mundo com comida, com subway aqui. E um que responde mais do que especial, porque estamos na final. O nosso pen responde pré-final. <risos> Fique à vontade, gente. De tá com fome, a gente vai começar perguntando pro carioca. Okay, finals, we had Jarvan with uh, Spellbook to be able to help the side lanes with teleport. Do you believe this was a good strategy or just a one time thing? eu acho que foi uma estratégia muito boa. É... Ainda mais para o Java, que é um campeão que eu acho que não tem uma runa muito boa para ele. Então, acho que você pode ser bem criativo na hora de você fazer uma runa para o Java. E o Spellbook que ele usou, acho que é uma runa bem interessante, porque você consegue pegar TP, você consegue pegar o Ignite para ficar mais forte no v 1 Então, é uma runa bem legal. Eu achei bem legal a ideia dele. Lembrando que perguntas muito específicas, como por exemplo, se a gente vai usar Ash no final de semana, a gente provavelmente não vai responder. Ou Vamos. vai responder... First pick. Vamos usar. Porque o Trigo é um homem muito sincero e ele nunca mente. Então se ele falou que a gente vai usar de first pick, vai ser first pick. Continuando o nosso pen responde com uma pergunta para o Jinkedo. Kedo. do you think you are evolving with Jero's help? After all, he coached, he coached one of the best midlanders in Brazil. Eu acho que ele está se referindo aqui ao mid laner que já tá jogando na Europa, já. o cara realmente transcendeu. Huh. Ele é um cara que ajuda o time todo no geral, mas ele também me ajudou bastante individualmente, ele entende bastante do que fazer com a sua situação, seja com vantagem ou então quando você não tem uma lane tão boa, o que você pode fazer para conseguir ainda ajudar o time, seja com guarda de defensiva ou como continuar escalando, porque se normalmente você está numa matchup não tão boa, é porque você vai escalar mais. Ele é um cara bem inteligente para o jogo e ele ajuda bastante a gente nesses pontos pequenos assim, que fazem muita diferença no fim do jogo, no fim das contas. Wiser, why do you keep using your Kaboom icon when you win a game? Even I didn't know I'm using that icon. <laughs> <laughs> sorry. Because I, I don't change my configuration, so... Oh. Maybe next time... I mean, I will change today, sorry. Because <laughs> it's your same account from that time? Ah. Same account. And why doesn't your Gangplank show up even against NAR? Is he not viable in this meta? Mm, I can use GP always. Sim, isso eu posso usar. Como. there o outro campeão melhor, champion, Por isso eu não usei. Então, so se você boa condição, talvez o Gangplank aparecer. Eu acho think so. Trigo Damage, como você you feel having um rematch da última Split Final? passando mal aqui. <laughs> Cara, não sei, velho. Ah, é uma sensação boa, tipo, de ter oportunidade de enfrentar eles de novo. Com um time melhor? É. <risos> ter a oportunidade de enfrentar eles de novo e meio que se vingar deles, então é bom. Eu quero uma revanche contra eles, principalmente porque os meninos lá são muito meus amigos e escutando eles me encherem o saco tem... Desde a final passada, porque eu perdi pra eles, então eu quero quero muito ganhar deles dessa vez. E dessa vez vai ter torcida, né? Da última vez não tinha. Vai ter torcida. Por conta de algumas coisas aí, infelizmente, provavelmente a nossa torcida, que é a maior, não vai ser a maior no dia da final, mas acontece. Sim. É um V9. É, é um V9. Fazer o quê? Não faz muito sentido, né? Não faz muito porque sentido. Porque se você tem a maior torcida, você... Deveria ter mais espaço para sua torcida. É aquela coisa, né? Vai ter galera de times que não estão na final lá e vão torcer contra a Pen. Eita, parca. Acontece que a Pen tirou alguns times da final, né? Trigo, is there any chance for Draven to appear in the final? Com certeza. Se o TT entrar, né? que tem. Você curte um Draven? Se TT jogar. O TT tá inscrito? Reserva? Não tá, não tá. Mas, cara, acho que não. Draven não aparece em nenhum lugar. Draven é só contra Lúcia, Kai'Sa, Caissa? Ninguém joga com esses bonecos no bot hoje em dia. Deixa Draven é né? hum? só contra Warwick, né? Contra Warwick. Draven só contra Warwick. Quando tiver Warwick top e suporte. Support. São muito preconceitos. O Jarvan pode pegar Spellbook, pegar TP e ir no top do nada. Agora o Warwick é um crime. Não, Warwick Isso é um absurdo. É... Cara, eu joguei com um Warwick no meu time. Sério, ele matou 20 cabeças, ele carregou o jogo. Damage, what do you think about Bard? <risos> de novo essa? O pessoal ama seus não. piques estranhos. <risos> Já me perguntaram sobre Bard, Tá bom, era, vou mudar a sua que pergunta, era counter então. de Trinda. Ah, é verdade, era <risos> é, é counter de Trinda. <risos> vou mudar a pergunta do Damage, então. If you could only play peel supports forever, which ones would you play and why? Ele não tem nenhuma conta. Gostava de Jana... Eu tenho, cara. Gostava de Jana... Leona... E... Brown. O oh, não conta como Pio, não? Brown é Pio? Sim. TK Brown, também? Não. Brown, TK, TK é Pio? Não. TK. Ó, <risos> <risos> oh, Jana, acho que Jana, Morgana. Alistar E. Um, Yumi. Carioca, which champion is useless in this final? Is Lilia useless? Lilia é sempre useless. Eu acho que Lissin também. Acho que deve estar bem fraco. Cara, no geral, acho que os jogos são os mesmos. Então, acho que não vai mudar muita coisa não, acho que vai ser tudo igual mesmo. Esse meta não tá com muita criatividade, eu tô achando. É só o Javon tipo, de Kabuki, acho que é a única coisa. Dinkas, com with the meta trazendo Leblanc and Ari, do you think some other assassins can appear in the mid lane? Talvez a Kali pode aparecer, mas Leblanc e a Ari não são nem tão assassinos mais, tá ligado? são assim, é. tipo meio que controlam a fight, lógico que se pegar um flanco bom, uma posição boa, ela acaba dando então, e cai alguém. Mas sei lá, eles são meio que magos, tá ligado? Então.. Eles não estão tão, né? não são a mesma ideia de um Fizz, sei lá, zé um Zed aparecer, muito difícil, tá ligado? No máximo uma Kali, mano, a Akali, porque a Kali é um campeão forte, ela aparece bastante no top e ela pode aparecer no vídeo, ela tem até algumas matchups razoáveis, ela tem até uma resposta para área, alguns times gostam. Então ela, ela pode aparecer, mas acho que se vocês estão pensando num Fizz, assim, quase impossível. How tall is Trigo? 1,58. Não sei, acho que eu tenho um I82, alguma coisa assim, um I80 e um I82. cara. Se eu tenho um 80 acho que tenho um I70, no máximo. Wiser Weiser, what do you think you'll feel when you hear the fans screaming for you on stage? I think I would get nervous, I think. When <laughs> <laughs> you scream back, shut up! <laughs> I just want to play. Vocês estão preparados para lidar com os fãs gritando e. A comunicação caótica e tudo mais? Não, Sim, Senhor, Já é caótica normalmente. Eu tô, Já tô, é normalmente. Já <risos> tô acostumado. Eu tô com muita saudade. Né? Did you guys enjoy being fans for a day during the Academy Finals? Não. Por quê? Não. Justifiquem suas respostas. Porque teve cinco jogos. <risos> é meio difícil você estar tá ali, é não poder fazer nada, só torcer. Tinha muita coisa que você caso. podia fazer diferente ali, você acha? Se o Damage entrasse ali, a gente ia ser campeão. <risos> não sei, não. Perdi 3 a 0 É isso que o senhor fica pensando que eu tá assistindo nós. se fosse o lugar desse Damage, mano. cara prata 5. Eu sei, velho, mas é muito difícil tipo, você ficar olhando, sabe? Acho que a experiência do stage de ver a torcida assim e tal foi legal, mas uhum. o assistir o quinto jogo é, é sofrido. É sofrido. Kaka, after Wukong's buffs, do you think he can be picked in the jungle? Só para estabelecer, o buff do Kong não é no patch que vocês vão jogar, né? Não. Então talvez o Kaká não tenha estudado o Kong ainda. Só para imersão, esse... Cara, eu dei, eu dei uma olhada, que eu tava jogando um solo kill e eu vi que tava sendo bastante picado. Eu acho que pro MSI ele pode aparecer sim. É, acho que tanto como jungle como, quanto top, mas acho que mais como jungle. É, tá bem interessante as remunas que fizeram nele, tipo, ele parece estar tá bem, bem forte. Então, pro MSI sim, pro CBLOL... Não mudou nada. É padrão Riot de buff, né? Eles podiam só fazer o W passar a parede, mas não, vamos fazer o W passar a parede, bufar o Q e bufar o E. Por quê? É. Pra que Não, né? Já estamos lá. Daqui uma semana é com o E. É com o Q. Foi pior antes. que era antes. É. Eu lembro uma vez que. Zed nunca, né, mano? Os caras foi buffou. Dois bagulho. Aí eles nerfou dois bagulhos e mais um. Aí, tipo, eles viram ficou pior do que ele era antes. Eu falei, oh, beleza, mano? Do you guys have any? superstitions before the game, like something you need to do before playing, like listening to music or... Eu não vou falar isso de novo. <risos> Deve estar rebelde hoje. É, é, nossa. Não, é que tipo, <risos> eu, eu já falei isso, que eu sempre jogo com a mesma cueca. Ah, ah, ok, tinha <risos> um motivo por trás. E ele nunca lavou a cueca. Não, não, não sei nem. Ele joga a mesma cueca porque ele escrimou a semana a a cara que falou que faz as mesmas coisas, eu lembro. É, tipo, se eu ganhar num dia, eu faço as mesmas coisas no outro, tá ligado? Hum. Exatamente. com a mesma coisa, eu faço <risos> a mesma <risos> é, é sério. Ele, é faz, possível, cara. Ele, ele anda no, no mesmo ritmo no estúdio da Red ele não, lembra não. todos os passos que ele deu, ele faz a mesma coisa. A única coisa que os caras fazem é que nós, nós temos que usar a mesma camisa do Pen Respond, né? Ou assim, ah, tem que ser. É, tem, que ser verdade, branco, é é. tem que ser de branco. O Pen Responde tem que ser de branco, preto, branco. Não, eu preciso de energético e chiclete. Se eu não tiver os dois, não consigo jogar. É a única mas coisa. em qual ordem? Chiclete, depois energético? Não, ou eu preciso spies? de chiclete. Enquanto eu estou jogando, eu preciso estar mascando chiclete. Ah, tá. E eu preciso de energético antes do jogo. Não sei se é superstição, mas eu sempre jogo de lycrim no modo treino. Jogando de lycinha, aí se eu errar em sec. A gente ah, perde. Putz. Aí já era. You have visor. I listen to music before mm. the game. Same music? Or... Same music. What kind Every of music? Every game? Every game. I listen to some piano, piano oh, songs. nice. Mm. E a nossa última pergunta desse pen responde mais do que especial. O pen responde de final, caralho, que a gente tá triste que está acabando o programa. What did you guys did you guys think of playing together along the split? Since this team gives off a very strong Family vibe. Oh. O BT tá orgulhoso uma hora dessa. feliz que durou um split. <risos> eu estava falando isso, mano, ontem nessa zona, porque do jeito que tava ali, mano, eu a gente eu já tava pensando o que que ia acontecer, mano. Eu falei, mano, quem vai sair? Alguém vai sair! Eu já pensei assim no começo falei, Se a tivesse quase fora do Eu me lembro que ontem a gente conversou. Não, isso, eu tô pensando nisso no 2-7 lá no começo. Eu falei, isso aqui não vai dar não. No, quando, quando a gente jogou contra a Liberty. E aí o dinquedo deu aquele TP no mid, e ele morreu, ah. ali eu pensei, meu Deus, acabou o time! Acabou o time! Eu, eu morri, não. aí depois voltou todo mundo pra morrer também. Aí, aí eu falei, aqui não, tem, aqui não tem mais salvação. Foi, foi a, primeira, foi a alguma... primeira vez que eu vi o Jinquedo chutado. Né? Aí foi a primeira. Aí foi aí a gente começou. Aí foi mesmo que resolveu tudo. É, aí foi aí a gente começou. Foi, foi o Pen responde, responde milagroso. Foi naquele né? <risos> nossa, não, mano. Responde, responde, falou, né, mano? É verdade. Foi o Pen Responde, qual que é o outro que falam um que foi? Ou Tropas Liberadas do Ginqueiro. Salvou. Foi a presença Mas... do John, né? O John trouxe uma aula. É mesmo, do... John, né, mano? É. Foi tudo isso. Depois disso nunca mais quis trabalhar. Foi Sim. o apoio de vocês, ninguém nunca deu hate nessa line up. É que é nunca é. Apoiaram desde o início, o Trigo se sentiu acolhido desde o princípio. Eu tava falando com ele esses dias, eu abri minha DM, tinha um cara... O cara mandou, ah, parabéns pela final, não sei o que, falando, torcer muito pra gente. Aí eu olhei a mensagem anterior, essa ele... Xingando todo mundo. Ele xingou todo mundo, todo mundo. Ele falou que tinha que ir embora todo mundo da PEN, que esse time era horroroso. Eu também tive uma mensagem assim, o cara mandou. Começo do speech, ele mandou, Vinka, tá suave, mano, você é o único que tá jogando bem. Pô. Aí um, um dia depois recebi jogo. Aí foi o jogo do Rise, eu acho. Aí ele mandou, esquece, mano, você também some da minha vida, é horrível. E aí, foi muito no fim, deu certo, né, família? Foi é. junto aí na final. Espero que continuemos o próximo split. Vamos ver, né, depois da final. <risos> o importante é que a história foi muito bonita. Está sendo muito bonita e temos mais um capítulo aí nessa final. Parabóti o Do You like this love team? Love you. Yeah, I really love everything about really? yeah. yeah. Sério? Do you love Kaká? Sério? You wanna play com o uh, next split or only this one is fine? muito, much, enough? too much, too much. Don't estar that much. I want uh, be with you guys forever, oh. Oh. <laughs> Eu acho que não tem uma frase mais bonita do que essa pra gente encerrar o Penespond de hoje. Ah. Muito obrigado por assistirem. <laughs> Muito obrigado, Subway, por nos proporcionar esses subs maravilhosos aqui, bem na hora do almoço que a gente está gravando para o Responde. Então, Valeu, Subway. Ajuda muito. Deliciosos. Não esqueçam da sua torcida por nós nessa final. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, comentar, e a gente se vê no MSI, se Deus quiser. <risos> Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.